Oi, casas ecológicas e colônias espaciais. Vamos conhecer um pouquinho a Ale e o Chico, que vieram fazer uma visita para trocar uma ideia a respeito. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, eu vou pedir logo de cara, né, se não for inscrito, se inscreve no canal, se curtiu o vídeo, dá um joinha, um like, um gostei e toca no sininho para acompanhar as novidades. Hoje recebemos a Lê e o Chico. A Lê comprou um terreno recentemente, uma cidadezinha aqui próxima, no sul de Minas, chamada Gonçalves, está bem pertinho aqui de casa. E resolveram dar um pulinho aqui para conhecer o que a gente tem feito e trocar uma ideia a respeito do que pode ser feito por lá. Vamos dar uma olhada na parte final dessa nossa conversa, quando a Lê diz o que é que achou da visita. Então estamos aqui com a Ale e o Chico, que é apaixonado, ele não para de olhar para a Ale o tempo todo. Muito Chico. gente boa. Olha, Chico. Chico. É. A Ale soube da, da experiência do Airbnb aqui de casa. Vou pedir para ela contar um pouquinho de como é que foi isso, porque a partir da experiência ela veio para conhecer. Amanhã tem o Virando Sustentável em São Bento do Sapucaí, combinei com a Alê, dela de vir um dia antes, está aqui pertinho, está em Gonçalves. Sim. Então ela veio hoje aqui para a gente conversar um pouquinho, mas eu gostaria que ela falasse um pouco com vocês. Então, Alê, você viu a experiência no AirBnB, o que, que chamou a atenção? Né? Por que da, da visita? o é, que, que você veio procurar por aqui ou qual o, o interesse aqui na, nas conversas ah então foi muito legal porque eu estava né, olhando o Airbnb e vi a sua experiência lá né que fala um pouquinho de permacultura de bioconstrução e com, coincidentemente é, eu ando lendo muito a respeito né de esses assuntos de bioconstrução de é, Covilas, é... então eu me interessei muito, me chamou a atenção, falei, poxa, tem uma experiência aqui por perto, e eu vi que era na cidade de Piranguinho, que é bem próximo de Gonçalves, onde eu estou morando, e me chamou a atenção, aí eu cliquei para saber um pouquinho mais, achei interessante a sua história, aí fui conhecer um pouquinho também do seu canal, né, no YouTube, gostei, né, do, do, do que eu vi, do que eu li, e entrei em contato para... E foi rapidinho, mais. né? A gente conversou, foi, tem uns dois dias, né? Foi, foi na quarta-feira, na mesma hora que eu vi, é, eu falei, poxa, vou entrar em contato, porque... Aliás, coincidentemente, foi no mesmo dia que fez a escritura lá do seu terreno, né? Exatamente, foi nesse ah, dia legal. que saiu a escritura do meu terreno, que eu há pouco adquiri na Gonçalves. E eu pensei, poxa, tem tudo a ver, né, eu falei, nossa, eu penso em, né, em fazer algo é, sustentável no, no, no terreno, é, penso muito em agrofloresta também, e falei, nossa, veio a calhar, Foi, foram coincidências que aconteceram assim, que deu tudo certo, e rapidinho eu entrei em contato, né, o Evandro, você entrou em contato comigo rápido, Trocamos algumas informações, algum, algumas mensagens e hoje eu estou aqui para conhecer e conheci, né? E devo dizer que agregou muito é, meu conhecimento, né? Que eu já estava, já tinha lido algumas coisas, mas assim é, foi o que eu te falei, né? Eu acho que. A, o seu, a sua fala, a sua, a sua experiência veio agregar muito no, no, meu, no que eu estou buscando, né, porque eu, como eu disse para você, eu sou leiga e, e hoje eu tive muitos conhecimentos com, a, com o seu laboratório a céu aberto aqui, né, com a sua casa que tem, é, usa né, princípios de bioconstrução, enfim, todas sua, as suas estruturas de captação de água, de... Enfim, tudo isso para mim foi muito legal. E assim, devo dizer também que é, uma coisa muito legal que eu aprendi com, contigo hoje foi essa questão de não adianta né, ir lá e contratar só um arquiteto, um, um engenheiro. Ah, vou construir uma casa aqui. Ah, vou fazer algo sustentável. Não, tem todos os vários fatores que influenciam, né? Como o clima, é, análise do solo, enfim... Muitas coisas influenciam também numa decisão de onde você, posicionamento de casa, de material e etc. Para que você não venha ter dores de cabeça futuramente. E fazer de fato realmente algo sustentável, algo que, que você está devolvendo para a natureza também. Né? A natureza já é tão bondosa com a gente, né, que eu acho que é legal a gente também fazer o nosso, nosso, nosso trabalho com ela. Estava é, conversando com a Lê que muitas vezes é legal e, e mesmo na roça é legal ter um engenheiro, um arquiteto que pense as coisas, né? Exatamente. Porque o, o pessoal está tá estudando, estudou anos a fio que é para trazer soluções. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes, o um engenheiro, o um arquiteto, falta alguma coisa antes. Né? porque aí eles planejam a casa e tudo mais, pensam a casa, mas nem sempre tem um, uma coisa que vem antes de conhecer mais profundamente o lugar. Né? Então, não raro a gente tem um, um projeto arquitetônico, com um projeto de engenharia feito no escritório, mas que a, o, o profissional não foi conhecer o lugar antes para saber um punhado de coisas. de então, onde é que vem a brisa, né? o, o posicionamento do sol, a, a estrada, onde é que está, onde é que passa a água... Né, como é que eu vou é, cuidar do, do esgoto depois que, uhum. que a água passar por dentro de casa? Como é que vai ser essas coisas? O frio, de onde é que vem? De onde é que vem a chuva? Uhum. Isso tudo são elementos aí de, de design que, conhecendo esse negócio, dá para aprimorar ainda mais o, o design. Então, tem uma parte fora antes, né, que é de levantamento do lugar, conhecer o lugar. Uhum. Conhecer as pessoas que estão por perto, conhecer o, o bairro onde você está, as condições da região onde você está, se tem pedra, se não tem, a declividade, como é que está. Isso tudo é legal porque são elementos que agregam depois no, no projeto. né? E essa questão também que hoje eu aprendi contigo foi a questão esse do design ecológico, você dizendo um pouco. É, a questão da brisa, da posição do vento, isso vai fazer com que você é, não tenha que gastar né, futuramente com ar-condicionado, ventiladores, ou seja, porque a, a condição do clima, enfim, o posicionamento de uma janela, isso vai favorecer, né? A sua casa está fresca, mesmo no, no, no verão, e no inverno também é, ter a posição do sol, onde vai aquecer, então o design ecológico que isso é uma palavra que eu aprendi hoje aqui, eu não, não sabia, <risos> legal. é muito legal, e essa é. questão realmente, hoje é, os arquitetos, alguns deles, eles estão muito preocupados né, em, em comercial mesmo, né, comercialização, ah, quero vender projeto, quero vender, e realmente não pensa junto com, com, com o proprietário, né, né, que vai construir a casa, né, realmente, né, as condições favoráveis, então acho que legal. Então, aqui eu acho que, que ficam é, duas coisas que eu queria reforçar com vocês e com a Lê também. Uma que já, já conversei aqui com a Lê, que é legal ela investir num arquiteto, num, num engenheiro, para é, pensar é o projeto da casa e tudo mais, né? que isso é, é legal. É, uma parede que ela tenha que fazer ou refazer por conta, pronto, já, já pagou o trabalho do engenheiro. Então... Né? Já, já pensa nisso, e por outro lado, é, arquitetos e engenheiros que eventualmente estejam né, vendo o vídeo, pensa que também tem uma parte de vocês que normalmente não aprende na escola, normalmente não aprende na faculdade, que é um, um passo antes né, de conhecer mais o, o lugar, e aí talvez, ou você mesmo se aperfeiçoar nesse nesse ramo, ou então também pensar em contratar alguém que possa fazer esse levantamento prévio para te trazer informações para você aprimorar o teu desenho arquitetônico. Né? Principalmente Sim. se você quer atuar na área aí de permacultura, bioconstrução e tudo mais, é importante fazer essas ligações. Com né? E outra coisa legal também que, que é o reaproveitamento também, né? É, hoje em dia dá para você reaproveitar muito material então tiro também desse papo que a gente teve aqui vendo sua casa também tem muita coisa que foi reaproveitamento né e, então a natureza agradece também eu acho que é, uhum. são coisas que obviamente tem que ter um conhecimento mas que nós mesmos podemos também fazer né então é... Isso que eu achei legal também, hoje eu vim atrás de conhecimento, estou com esse conhecimento e no futuro eu tenho certeza que vou aplicar no, no meu terreno e fazer algo bem sustentável. A visita valeu a pena então, ali Ah, valeu, valeu. O lugar também é lindo, então, legal além do conhecimento, é um lugar super em paz, cheio de verde, né então vale muito a pena sim. Valeu a viagem. É, bacana. Então, muito agradecido pela, pela vinda. Eu quero né? é, Hora dessas, vou retribuir a visita, vou Com lá certeza. conhecer teu espaço em Gonçalves. É aqui pertinho, né? Isso, é. Legal. Bem legal, Serra da Mantiqueira. Mais alguma coisa aí para os nossos telespectadores? Ai. <risos> Ah, quem estiver né, procurando é, mais conhecimento nessa área, não deixe de ir atrás, né, venha, se estiver perto daqui de Piranguinho ou mesmo longe, tome um tempo para vir aqui falar com o Evandro ou, enfim, perto de onde vocês estejam e eu acho que... Esse é o caminho. Ah, não é por nada, mas eu tenho certeza que no mínimo as nossas prosas aqui vai ajudar a, a evitar alguns é, sabores ali com certeza, pela com frente, certeza. né? Com certeza, conhecimento é, é tudo e hoje eu... minha bagagem está um pouquinho mais cheia, tenho certeza disso. <risos> Legal, Alê. Muito agradecido pela, pela visita, pela gentileza, pelo retorno que você está trazendo aqui para gente. Eu que agradeço. Legal. <risos> então, por hoje é isso. Né? Mais uma vez, se estiverem curtindo, se inscrevam no canal, dão um joinha, um like, um gostei e, principalmente, compartilha com os amigos. Então, um grande abraço e até a próxima!